bem com vocês. estamos aqui para jogar um polícia ladrão, né? Um videozinho curto, né? Hoje e esse é o um ladrão aqui, mano, um salve aí. Salve. E eu sou polícia, né? Galera, me desculpe se eu tiver fazendo... Por causa que eu tô com sol... So tô com solução. Então, bora lá. Começou! é vá, Se eu te encostar, já sabe. Tá ah, porra, tô, tô com por... solução. Tu vai lá pra... Vai lá pra tô cadeia... cadeia... Tu pode pegar beco, tá? Apertado. Nossa, quase atrapalhei a lente. Mano, quase encostei nele. Nossa. Fica aí na reta, Omi. Não, não sabe desse lugar aí, Omi, tá louco? Tô, tua viatura é mais rápida do que a minha, hein? Nossa, tu tem viatura agora. Vai! Ui! Ui! É fuga da zona de casa. Me encostei, me encostei! Me encostei! Me encostei! Não, encostei. na minha tela não apareceu. Na minha tela não Ai, apareceu. Não não, não, não, não, não, não. Apareceu sim que eu encostei. Nem senti. Ô, mas tu puxou na miniatura. Não, vem pra cá. Eu já encostei. Ô, oh, encostei Postou de novo. Mim. já encostei. Vezes. Tu tá muito alagado então, porque pra mim não, não tá aparecendo que tu... Não, vem com desculpa, não vem com desculpa. É sério, pra mim não apareceu, eu tô falando a verdade. Olha, eu já te encostei duas vezes. Ó, oh, terceira vez. Ah não, quase. É a segunda <risos> vez, né? é a segunda vez. É a segunda vez. Ó, Eu já encostei tudo duas vezes. Pra mim não apareceu, então vai encostar. Nem ver. Não, encostou duas vezes que tu puxou a minha viatura não tem, não tem como, tipo, tu dizer que não encostou. Porque encostou assim. Olha lá, encostei de novo. Como? Pra mim não pega que tá tu me encostou, é Eu sério, não pega. Vestia, Olé. Nem veio, Ana. Né? Eu já te encostei quatro vezes. Quinta. Cinco vezes. Ui. Então Se... vai encostar até décima. Ai, não, não, não. Uma. Seis, Sete. Quatro, não. Tu vai quatro, me ajudar nove, primeiro. Dez. Pronto, Ana. Né? Eu já te encostei um montão de vezes. Agora tu viu, né? Que eu já te encostei um montão. Também eu caí. Ah, mas eu te encostei antes também, né? que Era a quinta vez que eu te encostei. Vamos de novo, então, porque pra mim não apareceu. não, não, não, não tem de novo, não tem não tem de novo, não tem de novo. Eu já te encostei. O que é que eu faço? que é que eu faço com aquele bagulho? Falou, falou, Juninho. Vou ter que dormir agora, falou. Falou, então, quer Até amanhã. Eu. eu, falou. I <laughs> see.